Naturalmente que é com grande preocupação que vi essas notícias, sobretudo porque eh, põe em causa as instituições. E a melhor forma de superar as suspeitas sobre as instituições é de se investigar eh, profundamente e de penalizar quem tiver de ser penalizado. Portanto, essa é a nossa esperança e expectativa. Eu penso que eh, o Parlamento Europeu eh, deve, eh, deve autorregular-se. Agora, eh, existem leis que têm de ser respeitadas, tanto assim, tanto assim é que estamos exatamente a ver as leis a serem impostas. E quando há uma vontade de ter um comportamento que não é ético, não é a existência de uma comissão que vai fazer a diferença. Infelizmente, parece ser esse o caso.